Aprendi muitas coisas importantes e legais sobre empoderamento. Porque isso ajuda a nos fortalecer, porque a gente se constrói juntos para aprender a ter uma autonomia e também independência. Porque nós podemos e queremos fazer muitas coisas sozinhos. Porque a superproteção não é muita a nossa praia, nós temos que ter o direito, a competência de morar sozinho, de decidir coisas importantes pra gente, nosso A gente não é burro não, a gente é inteligente, inteligente e capaz, capaz de tudo. A gente tomou muitas, várias decisões sozinhas, mesmo a gente não sabendo o certo, a gente teve que tomar as decisões.